Ah, Ora, é muito boa tarde, boa tarde, peço imensa desculpa, interrompe a peço imensa desculpa, é este aquele canal daquela miúda que fala muito alto e que já não posta há quase um ano. É este? É tanto tempo, se disser, carago! Ai, <risos> <risos> Alô, plantamanas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, que fazer isto vocês nem imaginam, eu sinto que este canal está a renascer das cinzas, eu peço perdão para não ter vindo aqui, foi muita coisa a acontecer no último ano, estou de volta e com um vídeo, que a maior parte de vocês já sabe o que é que vai acontecer, eu partilhei no meu Instagram, Quem ainda não me segue no meu Instagram, vai lá seguir o meu Instagram, ele está aqui, pode seguir o meu Instagram, o vídeo de hoje é nada mais, nada menos, que a renovação da nossa vida! Não entusiasmados quanto eu para este vídeo finalmente agora vou-vos poder mostrar o meu dia-a-dia -a, -dia a minha vida na varanda que já está aqui, está aqui prontinho agora eu tenho que fazer um pequeno disclaimer também quem me segue pelo Instagram me viu quando eu cheguei do Porto eu tinha na varanda uma pombinha que pôs Dois ovinhos, portanto, eu não quis me meter com a mãe natureza, eu também me considero mãe adotiva daqueles pombinhos, que neste momento já são pombinhos mesmo, já chocaram, já estão cá fora, tudo, são tão fofinhos, tão fofinhos. Eu vou para aqui algumas imagens deles, então eu optei por nessa parte da varanda, que é a parte da brigadinha, que eu ia ter lá assim umas plantinhas, assim a trepar, umas coisinhas na parede. Decidi não fazer nada disso, só fiz a renovação da outra parte, que é a parte exposta ao sol. Espero que compreendam. Mais tarde, quando eles levantarem voo, quando forem dependentes, eu passo para essa parte também. Agora passo a emissão à Sofia do passado, que vos vai mostrar como é que estava o antes da nossa varandinha. Vamos conhecer a varandinha como está agora. Uns vasinhos... Nada de especial. Vazinho aqui, vazinho ali. Ali umas paletes que eu cortei e um colchãozito embrulhado numa manta. E pronto, a nossa barandinha neste momento. <risos> Está a precisar de um upgrade. Plantinhas. E aqui? É então a secção que não vamos mexer de todo. Vai ficar assim para já. E este chão que precisava de uma lavadela com aquelas máquinas de pressão. Mas não vai acontecer porque podemos assustar a senhora pomba. Vamos também dar aqui uma pintadela, que está assim tudo ferrugento, Limpar, vou esfregar, esfregar, esfregar e pronto, é isto. Mas embora para mexer, depois imagina no verão eu sair daqui, a vir para aqui, sair daqui, a vir para aqui, lá lá, sair daqui, de... para aqui, sair daqui, para aqui, pronto, para aí puderam ver, a varandinha não estava assim nada de especial, eu mudei-me para cá em novembro, portanto eu deixei passar o inverno todo, estava à espera da primavera para fazer a renovação. Todo o design foi pensado para passar assim uma vibe mais naturalista, mais zen, recorri imenso a materiais como a madeira, como ao barro, apontamentos aqui e ali e mesmo as plantinhas está assim para dar uma onda mais jardim natural, jardim selvagem... Eu espero que vocês gostem, ele está lindo de morrer, está mesmo aquilo que eu queria E claro, tive de ter em consideração também que aquela é uma varanda que a partir do meio dia bate o sol Agora antes de passarmos para a parte onde vocês vão me ver a retirar tudo da varanda eu Tenho a dizer que pela primeira vez temos um patrocinador neste vídeo, caramba! Alguém que invista nos meus vídeos, pá sério E o patrocinador deste vídeo é Leroy Melaton que vocês vão ver hoje, que eu escolhi são todos de lá, os vazinhos os... bem, eu não vou dizer mais vejam, eu vou deixar tudo todo o link dos produtos, vai estar na descrição também caso vocês queiram ver e pronto, estou muito contente de ter alguém aqui a investir em mim <risos> espero que gostem, plantamanas vamos passar ao retirar de toda a tralha que eu tinha branco. Ui. Vou agora tentar tirar estas partes ferrugentas que não estão muito mal, mas também não estão muito bem, raspar assim um bocadinho, tem estas escovinha assim que tem estes dentinhos de, de metal, é bem forte, raspar, raspar, raspar, de, também limpar, que está tudo cheio de pó, tudo cagadito e depois vou pintar e vamos a isso. na varanda com uma máquina de pressão que roubei ao meu paizinho, não ficou perfeito porque eu não quis estar a insistir muito, insistir a insistir para tirar as manchas todas, porque não queria fazer muito barulho, é uma máquina que faz muito, muito barulho, eu não queria estar a assustar mais a pombinha, tudo que roubei, ela não saiu do ninho, eu pus um tapume, acho que vocês repararam, pus um tapume que fazia a divisão entre a zona onde eu estava e onde estava a pombinha também, portanto, tudo bem, tudo tranquilo. Aproveito para dizer quem quiser lavar a varanda em dias de sol, os vossos vizinhos podem fazer queixa, vocês podem pegar uma multa. Por isso nós pusemos umas meias nos buracos dos ralos e andamos com a esfergona a tirar a água que é sobrante. Não é bonito, mas eu mantenho uma boa relação com os meus vizinhos. Não quero chatear, eu quero um bom ambiente no prédio. Está tudo bem, ninguém reparou? Caiu uma pinga de cada vez. Está tudo bem. A seguir, já começou a diversão, foi quando eu comecei a posicionar os vasinhos, os materiais que eu tinha escolhido pela varanda, a começar a perceber como é que ia ficar... um calor, está limpinha não está perfeita mas está limpinha nesta mais branquinha e agora vou buscar a peça central da varanda aqui está a vir a ver se vocês gostam que é para ele dar para recolher, ele tem aqui esta alavanca, que não é uma alavanca, mas que eu agora não sei o nome está incrível, não tive que montar nada já vem montadinho e pronto, a ideia mesmo esta é que quando eu quiser posso recolhê-lo, ele fica, eu já vos mostro, ele fica encostado para trás. E tenho o resto da varanda para mim. Gosta de feizão? fezão, exame empresta Vamos lá para fora! Estou incrédula com isto. Está no ponto. Não onde mais, a pessoa continua a conseguir passar de um lado para o outro. Dá para três pessoas, duas pessoas confortar. Estou super contente. Escolhi o meu pai, Escolhi o meu pai, Agora está na hora de começar a pôr os vasinhos no lugar. Ver bem como é que vai ser a disposição. Ainda temos aqui mais umas coisitas para pôr. Vamos deixar aí. O de E amanhã vai dia de pôr as plantinhas. Hoje não. Hoje vai ser só a disposição. Amanhã as plantinhas. Não é feijão? Feijãozinho, concordo. Então, isto já está a ganhar forma, está a ficar lindo, mas amanhã continua. Amanhã é o dia das plantinhas, estou super entusiasmada. vai ser uma surpresa para o Filipe. Eu disse, não me vejo esta, esta baranda, não me vejo para aqui, não me vejo para a baranda, tapas os olhos, não quero saber, não me vejo para a baranda até eu acabar. Então amanhã vou, estive a limpar isto, vou encher tudo de terra outra vez e pronto, e é isso, agora vou ficar aqui um bocadinho a descansar, está muito calor e é hora de fazer um café, café fresquinho, a ver se eu me aguento. Beijo. Manas. é hoje que eu vou trazer para aqui as plantinhas a perceber as combinações a ver o que é que fica melhor, aonde estou muito entusiasmada, está um dia lindo lindo de morrer e vou agora aproveitar enquanto não me bate aqui o sol senão vou morrer a estorricada. vamos a isso, espero que também estejam entusiasmadas eu acho que comprei plantas a mais eu acho que comprei plantas a mais aqui para o espaço mas também não faz mal que se não vai tudo para a outra varanda e pronto, vamos a isso até já Agora a pôr tudo dentro dos vasinhos e vai ficando. <risos> agora atacar os nossos vasinhos, porque as floreiras todas penduradas já estão, agora o que é que eu vos queria dizer, não só tem um jardim, quem tem um bocado de terra para cavar, um jardim também pode ser feito num vasinho deste, é isso que eu estou aqui a fazer com esta combinação de plantinhas, vou só pôr substrato, vou encher, colocar as plantinhas tal como estão, portanto ajuda muito vocês porem assim uma tábuazinha em cima e decidirem como querem as vossas plantinhas e pronto, é isso. Como este vaso é bastante fundo e as plantinhas que nós temos aqui não necessitam tanta profundidade para crescer as raízes, eu vou encher, vou fazer um falso fundo, ok? Então para isso vou utilizar alguns vasinhos, que eu aproveito estes vasinhos todos todas as plantas que eu compro, que tem imenso, e estes mais pequeninos são aqueles que eu utilizo menos. Vou encher o vasinho com vasos, estes vasos virados ao contrário aqui, para fazer assim um falso fundo, ou seja, não vou precisar de tanto substrato, não vou precisar de desperdiçar tanto substrato que posso utilizar noutras plantinhas. Música Bem, já está um calor dos infernos, já estou aqui a lá com o sol na testa, <risos> tenho que ir para o protetor, mas reparei agora, já estou quase tudo pronto, reparei agora que não tenho o um feltro para pôr aqui na floreira de madeira. Vou ter que comprar. Vou agora comprar com este calor para o carro, para o trânsito, vemos quando a voltar. Até já. Plantemana, estamos fortes, já tenho a mantinha. Vou agora tirar as plantinhas do sítio pôr a manta, pôr o substrato, tirar as plantas do vaso e acabar este jardinzinho que tenho aqui. vocês nem imaginam o quão difícil foi manter aquele homem longe da varanda nestes dois dias, mas consegui finalmente, chegou a hora de lhe mostrar tudo estás pronto? não tá. espera, vens comigo põe aqui a mão segue-me tá. é, um, é um, um campo minado esta, esta é, sala, está bem? Certeza. anda por aqui <risos> <risos> cuidado com a planta anda, anda atrás de mim, cola-te a mim <risos> Anda, sempre em frente, sempre em frente. É vassoura. Sempre em frente, sempre em frente. Oh. Agora vais bater contra a estrelícia porque tu és alto. Ok. Anda, anda, estás, estás na, na, em frente à janela. Agora ficas aí para me posicionar, está bem? Ok. Fica aí. Eu não sei nem é que meio é de pôr para não te tapar nada. Estou <risos> num cantinho, pronto. passa Pode. Podes. Uau! Wow. Gostas. Gostas! Gostas! Gosto! Está tão lindo! Agora tens que me ajudar a pôr as mãos. Uau! Luzes. Está bem? É luzes. Olha, mas vê, vê ele a fechar. Vê como é que Não ele fecha. fecha. Sim! Vai aqui, olha, aqui. Aqui. Ah, ah! Tem uma coisinha. Isso. E agora só levanta. E Isso, agora fecha. fecha. Já está. Uau. Cota? What? <risos> Uau! Tu não estava à espera disto? Fiz uma boa escolha! Tu já sabias que isto fazia isto? Sim, então eu pedi! Uau! <risos> Olha nós aqui sentadinhos! Uau! Gostas da escolha de, de plantinhas? Gosto, estão muito bonitas! Já não estão? Fogo! Já Gostos viste ali aquele ali? Já viste ali? Ah, tá lindo, lindíssimo. E as luzinhas é para ficar, não? Aqui em cima de nós temos agora como ajudar. Vamos a isso? Já. Eu já pus os ganchinhos lá. Já? Já estão postos. Os autoclantes que dei tempo que era para eles colarem. Aliás, elas estão ali escondidas atrás. Vamos a isso? Oh, Linda, Vamos a isso? Yeah! <risos> o banquinho é lindo, é mozinho, não é? A mozinha tem um vidrinho, já viste? A chuva assim, olha, não magoa não, não não a mesa, isto. não estraga. Foi oh. eu que escolhi. Queres um chinho? Agora não, agora vamos para as luzes. <risos> O homem ainda me deu um jeitinho aqui a filmar os últimos pormenores. Olhem-me estas skills de cameraman. <risos> Já sei que muitas perguntinhas vão surgir sobre as plantinhas. Não se preocupem, eu vou fazer outro vídeo completo sobre as minhas escolhas. Mas agora, preparem-se plantomanas! e vejam o resultado final espero que gostem que vos tenha dado muitas ideias para irem atacar as vossas varandinhas e usar o espaço exterior das vossas casas também um grande beijinho muito obrigada por estarem aqui